Eu só quero falar sobre lockdown, tá? Lockdown principalmente envolvendo, vou falar sobre mercado livre e um dos principais pontos que muita gente tem nos questionado e nos perguntado. É, isso vai ser um pouco particular de cada cidade. Por quê? Existem cidades que não, que não tá tudo fechado, igual Ribeirão Preto, tem dois pontos de envio funcionando. Então mesmo que você não tenha coleta, tem dois pontos de envio funcionando. É, dentro desse sentido. Mesmo que você vá no ponto de envio, tem dois pontos de envio funcionando é, para você poder levar. É, esse é o primeiro fator. Primeiro, se tem alguma coisa aberta quando a gente fala de Melinete, né, quando a gente fala de correio, se você estiver no correio, se é uma análise ponto a ponto, município a município. O Mercado Livre está tentando ajudar a gente. Na home, né? Quando você entra em vendas, tem ali em cima para você ver os pontos que estão funcionando. Tá bom? Quem for de Ribeirão Preto, eu aconselho. O Arthurzão, tá? Então o Arthur tá na Zona Norte, é um parceiraço nosso aqui, um cara de super responsabilidade dentro desse cenário, tá? Então esse é o primeiro ponto, temos que ver se tem alguma coisa aberta. Ale, segundo ponto, mesmo que tenha algo aberto, o que você tem que tomar muito cuidado é se você está podendo transitar na rua, mesmo que seja só para levar. Lembrando que aqui ninguém tá burlando Covid, tá a gente? Nem isolamento. O que, eu tô, o que eu tô falando é que, no nosso caso aqui, se a gente puder não parar, eu não vou parar porque a gente precisa viver. Tem várias famílias que dependem do nosso negócio, além da nossa. Então, cara, a gente vai faturar com todos os cuidados possíveis, igual igual tipo da forma igual que a gente já está tomando ali dentro, viabilizando para o colaborador vir, buscando o colaborador, fazendo algo do tipo, tá bom? Então, quando você olha para esse cenário, está podendo transitar na sua cidade? Esse é outro ponto. Você consegue chegar até esse ponto de envio? Segundo tiquezinho que você tem que analisar. Terceiro Tiquezinho que você precisa analisar. Se não tem nada na tua cidade funcionando, se não tem algum ponto de envio na região. Se tiver ponto de envio na região, perto, tipo cidade do lado, cara, pode levar lá naquele ponto de envio, se estiver podendo chegar lá no ponto. Então por isso que eu falo que é muito particular de cada cidade. Cada cidade está num momento. Eu não vou nem falar estado. Porque no estado mesmo aqui tem várias cidades que estão em situações diferentes. Lockdown total, parcial, sem lockdown. Então tem várias cidades em situações diferentes ali nesse caso, tá? Então o primeiro é isso. Ale não estou no ponto de envio. Verifica se o seu correio vai funcionar, se ele tá se ele está pelo menos recebendo, se ele está retirando, se ele tá, o que ele está fazendo, o que está acontecendo? Porque tem vários transportadores trabalhando. Ah, Ale, não tem nada, nem o meu correio, nem a minha cidade. Ah, e o mercado livre é foda. Não, nada disso. Então tá na hora, se já tem, se você ainda tá no CPF, cara, você escolheu estar no CPF, risco de negócio. Se ainda não chegou na sua cidade, a Melinete, cara, infelizmente, paciência, isso vai continuar avançando. Se você não for conseguir vender, tá? Então a gente tem a situação que eu consigo vender, eu vou continuar apostando, deixa a parada ativa e deixa a parada rolando. Não vou conseguir vender. E aí tem duas orientações. A orientação do chat é, primeiro que eles não iam considerar as 24 horas, mas eles orientavam, tá? A cidade estava todo fechado, eles orientavam que você estivesse com os anúncios pausados, tá? Isso é chat, Mercado Livre orientando, beleza? Tá? Ah, leia o que eu, o que o que você falou serve para usar isso aqui se eles contarem nas 24 horas? Não. Entra lá no chat, pede a mesma opinião e salva o chat, documenta isso num chat da sua conta, se você quiser continuar vendendo mesmo com tudo fechado aí. Do, dois pontos agora, a gente vai precisar monitorar a notícia para entender se segunda-feira o lockdown acaba ou segunda-feira o lockdown continua porque pode ser expandido tá, qual a efetividade disso, não vou nem entrar nessa discussão porque eu tenho a minha opinião e eu não acho que eu preciso falar ela aqui, mas tipo assim é, eu não sei, eu tenho que trabalhar com o fato e não é a gente que decide né? então eu tenho que trabalhar com esse fato ali direto, então tem a chance de expandir o lockdown, toma então, cuidado que você vai ter que, segunda-feira você não vai conseguir postar o que, que vai mandar nisso, né? Leito, não leito, tal. Acompanha aí o prefeito, acompanha, cara, Globo, acompanha as coisas aí, independente se você gosta ou não gosta, você tem que acompanhar a notícia para entender da sua cidade. Pouco importa nesse momento o que vai acontecer no resto para a medida de negócio do Mercado Livre, tá bom? O que te importa é a sua cidade diretamente. Se você entender que ela volta segunda, tá? Que é a hipótese que todo mundo está trabalhando aqui agora, né? Não não estende o lockdown, lockdown, pá, a segunda continua. É Agora eu tenho um ponto que está todo mundo, que quase ninguém pensou, que a gente estava debatendo hoje de manhã na nossa reunião. Isso é muito legal porque a gente junta vários consultores, né, que são todos nossos consultores, e a gente debate os assuntos. E esse assunto entrou em pauta para a gente debater. Então a gente não está parado até segunda em venda, mesmo que você não possa vender. Você não está parado até segunda. Porque tudo que você vende até sexta-feira, depois do teu horário de corte, se ele é duas horas da tarde, se ele é três horas da tarde, se ele é quatro horas da tarde, depois do teu horário de corte, você só precisa postar ele na segunda-feira. Tá? E na verdade, tudo que você vende na sexta, você poderia né, postar até a segunda-feira, se o horário permitisse ali dentro. Aí eu tô falando já de manter as 24 horas e etc. Então o que, que a gente está recomendando? Sim, você pode colocar prazo de fabricação ou pausar os anúncios. Na minha visão, ambos vão ter o mesmo efeito. Uma pausa nos anúncios de dois dias, dois dias e meio, não é uma pausa que afunda a conta, na minha opinião, e nos testes que a gente já fez, tá? Então você pode pausar e você reativa essa sua conta para vender na sexta-feira, tá? Se você não for conseguir postar. Lembre-se, ah, eu vou perder dois dias de venda, é melhor do que perder a tua conta. Então tomem muito cuidado com isso, com a decisão que você vai tomar, assumam a responsabilidade dessa decisão e tomem essa decisão, tá? Se você for nosso mentorado, se você for aluno se você for aluno manda no meio do aluno a sua situação a gente pode opinar decisão final é sua tá mas são esses mesmos fatores que a gente vai analisar se você for mentorado você pode analisar junto no seu grupo de mentoria ou se você tiver reunião estratégica junto com o teu consultor a situação tá bom então isso é o que a gente está orientando beleza e lógico ali tentei levar fui parado cara o que eu falei hoje para as meninas né para os meninos de manhã na reunião eu acho que tem que ter honestidade Entendeu? Do mesmo jeito que eu fui na consulta do João Pedro, se alguém me parasse, passei na frente de uma blitz, ninguém me parou. Se alguém me parasse ali, eu falaria a verdade. Cara, você estava indo na consulta do meu filho, ela tá de 38 semanas, então, cara, eu tenho que ir na consulta toda semana, independente do que está acontecendo. Eu acabei de sair da consulta, tá bom? Tá bom. Beleza. Se te pararem, na minha visão, você pode ser honesto, cara, eu sou um empreendedor, um empresário, tenho X famílias que dependem de mim, então agora eu só estou indo levar o que a gente produziu, o que a gente embalou até o lugar para que eu não perca o meu negócio e todas essas famílias, além da minha, vão para cucuia. Então, cara, te entendo, você tá fazendo o seu serviço, assim como eu, com respeito, não adianta ficar bravo, não adianta xingar, nada disso. Cara, e verificar o que ele vai te falar e seguir a lei, né, seguir a ordem que está que sendo dada, tá bom? Então é isso que a gente está orientando lockdown. Situação super sensível, super individual é, de cada negócio, tá? Mas se você puder continuar vendendo, na minha opinião, continue, tá bom? Porque o contato da tua expedição continua sendo com as mesmas pessoas. Orientem a galera, né? A gente já orientou todo mundo, inclusive até no comportamento externo. Tá? E eu já coloquei que sim, que se a gente identificar que se o comportamento dessas pessoas que estão trabalhando e convivendo entre elas não for coerente ao momento, sim, né da gente ter o respaldo e o cuidado com a saúde, a pessoa pode chegar a ser até desligada, tá bom? E o que eu estou dizendo é assim, cara, se você quiser ir para balada, se você quiser ir para o parquinho, se você quiser ir para o barzinho, se você quiser se reunir, se você quiser ter... E você está colocando em risco outras pessoas aqui dentro da nossa operação e, consequentemente, o meu negócio, você pode ser desligado da operação independente de quem você seja. Então, assim, é, esse é o ponto, essa é a postura. Beleza? Fechou? Encerramos o assunto lockdown. Então, vamos lá.